que é a maltinha do aço, vamos lá para mais um ROTALK e que... o tópico que venceu no último ROTALK com mais likes e cenas foi o do André de Souza. eu acho que não me estou enganar no nome, e ele diz para os projetos, neste caso o projeto OM606 os custos que envolve no swap, na transformação e ele perguntou em média boa questão e teres finalizado assim em média foi muito bom porque porque a gente não consegue ter preços certos. Por exemplo, se a gente fizer um OM606 na carroceria de origem, só temos que contabilizar o quê? Um, o turbo, intercooler, tubagens, eletrónica, essa mão de obra, a afinação, linha de escape pá, e muito menos coisas quando é num swap. Quando é num swap, temos que contabilizar tudo isso apoios de motor, se necessário, conversores da caixa, de conversores de cabos, conversores da, da parte elétrica, conversor da parte de quadrante, pois os quadrantes não ficam a funcionar, no caso de ser necessário, transmissões, ponteiras, os veios, mil e uma coisas que a gente tem que ter em consideração, dependendo do carro, dependendo do chassi, por exemplo, se a gente fizer uh, as contas só ao turbo, às eletrónicas e não sei o quê, contabilizamos aqui, se calhar, pá, não quer estar a induzir a malta em erro, mas 2 mil e poucos euros, se calhar 3 mil, vá, para estarmos à vontadinha, uma boa eletrónica, uma boa linha de escape, uh, um intercooler de correiro, um turbo de se calhar contabilizamos aqui 2 mil e tal, 3 mil euros. Quando tratamos de swaps por exemplo, 11 bons apoios de swap, agora nem vou falar dos OM606, por exemplo, uns apoios para K20, arrancamos logo com 500, 600 paus, ok, Confessores de caixa, transmissões, malta, não, uh, sendo um swap, ainda temos que contabilizar logo o preço do, do motor, não, como eu estava a dizer, não podemos contar só com uh, o turbo. Uh, os intercoolers e essas coisas, temos que contar também com o preço de comprar o próprio motor, porque num swap o motor não está lá, não é? Então, se o motor não está lá, a gente tem que fazer o quê? Tem que o comprar, agora deixem-me só ultrapassar aqui este lenga-lenga que vai aqui uh, 70 na autoestrada nossa senhora, meu, esta malta enerva-me completamente. 70 na autoestrada, inacreditável. Bem, como eu estava a dizer, depois, na compra dos motores, vocês têm que ter em conta se o motor tem muitos quilómetros, poucos quilómetros. Por exemplo, neste OM606 do meu primo, a gente comprou o motor, depois o motor foi aberto, foi revisto, foi trocado de segmentos, foi, pá, foi toda ali a, a parte das juntas, foi tudo ali feito à maneira para quê? Para que, para que agora a gente esteja descansadinhos. Antigamente, e está antes dos OM606 criarem esta guerra, a gente comprava um swap completíssimo eu cheguei a ver swaps completos 600, 700 paus agora, my friend, 600, 700 paus são aqueles já todos carcomidos 6 de quilómetros e um bonzito já se apanha a mil e tal paus porquê? porque a malta agora enfia esta porcaria nos Mercedes an antigos nos Jeeps nos 190 Enfio este motor em tudo o que é sítio, porque já aparece o K20 da onda, também aparece em tudo o que é sítio. Mas números redondos, vá lá, para a gente não se perder aqui no raciocínio e no próprio tópico. Se a gente já tiver uma carroçaria onde está lá o OM606, para pormos aqui o bacaninho, com uma turbaça e tal. Ronda -se sempre aí, vá, entre os 1.500 e os 3.000. Vamos dar aqui esta margem, porque depende do tipo de turbo, depende do tipo de intercooler, depende da gestão eletrónica, depende de quem o afinar, etc. Se for um swap, em que temos que comprar apoios a conversores, transmissões, etc., É pá, não façam as contas abaixo de 4.6. Vamos dar aqui esta margem entre euros. 6, 6 e meio a puxar se calhar para o 7 quando temos que mudar muita coisa muita conversão, muita adaptação porque a mão de obra da malta que faz estes projetos, para doa a quem doer ela tem que ser valorizada porque nem toda a gente faz nem toda a gente quer fazer e principalmente, nem toda a gente faz bem feito e a malta tem que saber que tem que pagar esta mão de obra porque a qualidade paga-se, não é? Malta, já sabem, o tópico que ganhar com mais comentários e mais respostas no próximo Road Talk, agora comentem aí, e o comentário com mais likes e com mais respostas no Road Talk, vai ser o que eu vou abordar no próximo. Portanto, comentem, comentem, comentem, likes nos comentários que vocês gostem mais, que depois vai ser o que a gente vai abordar no próximo. Na descrição vai estar as minhas redes sociais, todas as plataformas de apoio, minha senhora, passa lá na passadeira, faça a favor... Uh, devagarinho, não minha pressa, que a gente não está aqui com pressa, fiquem bem na descrição como eu estava a dizer, nas minhas redes sociais todas as plataformas de apoio, como vocês queiram me contactar, está lá tudo fiquem bem, um grande abraço e um grande gajo gajo pessoal